esse bichinho aqui machucado estou tratando dele hoje pela manhã fazendo minha caminhada achei na rua esse pássaro ferido não pensei duas vezes, levei ele para casa tratei, cuidei e graças a Deus conseguimos devolvê-lo à natureza Acho que ele vai vir. Alguns minutos depois. Foi.